Olá, buscadores de conhecimento, sou o Afonso Pereira Neto, sou da Academia do Ser Humano em Evolução e também do Quarto Caminho, onde nós trabalhamos e nos dedicamos ao desenvolvimento harmonioso do homem. No vídeo anterior eu falei que o primeiro passo para começar a ter a sabedoria é ter paciência, é de você começar a esperar, se vem alguém bravo lá brigar com você, eu diz se você está no trânsito, alguém bateu no seu carro, não arrastou, você. Ok. Tudo é começar a olhar de fora, a ter paciência. Porque na verdade, isso, essa palavra paciência está escondendo uma outra, que se chama autocontrole significa que você não reagir mais nas coisas. Se chegar alguém aqui e agora e dizer: Ô oh, Afonso, você é... você é um miserável. Eu digo: eu respiro e aí eu vou responder a essa pessoa daí não vai ser mais coisa automática não vou lá dizer assim, ai me arrependi bati nele, ou não briguei, eu fui bundão não interessa, você começa a ter domínio de si, então por isso é muito importante a paciência, mas precisamos avançar mais do que isso porque só ficar na paciência não resolve e outra, as coisas acontecem, como vou ensinar mais à frente, que estão fora de nosso controle, Às vezes eu quero ter paciência mas eu não percebo, eu já estourei antes então, a lição número 2, mais 500 talvez, não sei lá quantas, né? que vai ser para a sua vida, porque nós vamos ensinar você a subir um degrau. Nós não vamos ensinar você a subir a escada, porque nós não sabemos o tamanho da escada. Mas escada você subir um degrau. Depois que você aprender a subir um degrau, você sobe mais um, mais um, mais um, mais um, e aí a tua escada é que você decidir. Tem alguém que tem uma escada 10 de 10 degraus, outro tem uma escada de 100. Pouco importa, cada um tem a sua escada. Mas você vai aprender a subir degrau por degrau. Então, o passo o seguinte passo é você começar a observar você. Quando você estoura, por que você estoura, por que você perde a paciência, por que você tem ansiedade. Então, a partir de agora, comece a olhar você como se fosse um filme. Não seja você que está lá nervoso, você que está ansioso. Se diz assim, cara... Tem algo em mim que me deixa nervoso. Então, não é mais você, é algo que deixa nervoso em você. Nós explicamos isso de uma maneira, através de uma analogia. Então, é mais ou menos assim. Tem uma, tem uma entidade, tem um grupo de personalidades em que a gente chama de eu. Não existe eu, Afonso. Não existe você. Não existe uma pessoa no mundo que seja única. Todos nós somos um conjunto de eus. Todos nós somos um conjunto de personalidades. O que, que significa isso? É simples. Às vezes eu digo, às vezes não. Eu, quando eu digo assim, ah, eu vou fazer regime, começo hoje. Então, a partir de agora eu estou fazendo regime. Então, Disse, vou fazer gente, perder minha barriga. Muito bem. À noite eu vou num churrasco. eu sócio e disse assim: Afonso, vamos fazer uma um churrasco hoje. Vamos. Aí eu chego lá no churrasco, tem maionese, tem salada, tem frango, tem carne, tem tudo. Aí eu chego lá, e. aqui. Daqui a pouco aquele cheirinho, aí chega alguém lá e diz assim: Afonso, ó, veja esse churrasco aqui gorduroso, que delícia. Digo: ah, me dá um pedacinho, me dá um pedacinho, me dá um pedacinho. Dá um pedacinho pff, foi para a água Pronto, então, eu disse que ia fazer regime, mas à noite eu já, já quebrei. Aí eu lá à noite, que eu não estou comendo aquele churrasco, já estou né, com a barriga cheia, aí eu digo, faço o regime começa amanhã. Amanhã é sábado. Aí à noite eu vou sair com o pessoal para a gente dançar e tal, daqui a pouco vamos num barzinho lá, né, outra vez, no domingo porque é domingo, e aí o meu regime vai para o espaço, e a cada instante eu digo, faço o regime, quero o regime, faço o regime, quero o regime, faço regime, quero regime. Faço regime, quero regime, faço regime, quero regime. Então, isso acontece porque dentro de nós, nós. É, não é dentro de nós, porque nós não conseguimos controlar a nossa. Nós falamos uma coisa e daqui a pouco a gente muda. Quantas pessoas você conhece que começam uma faculdade, desiste a faculdade e vai fazer outra? Quantas pessoas começam uma coisa e não terminam? Quantas pessoas têm centenas de ideias e não fazem nenhuma? Por que isso acontece? Porque dentro de si, cada um de nós tem várias personalidades. São vários eus. E a gente pensa que é um só. Então dá toda essa confusão. Quando você fica confuso, é porque dentro de você tem dois eus lá brigando. Um quer ir para a esquerda, outro quer ir para a direita. Um quer casar, outro um quer casar. E aí vai. E o que acontece com a vida desse conjunto de eus? Não vai para frente. Ficam sofrendo. Aí tem que ir no médico para tomar dor para dor de cabeça, vai psiquiatra, psicólogo, vai tentar resolver essas confusões mentais, que na verdade elas estão lá porque você simplesmente não sabe quem está no comando, não é você, pode ter certeza, esquece. Você pode pensar que é você, mas você não existe, existem muitos erros aí. Nesse momento tem um que diz assim, não, eu sou o Afonso, daqui a pouco é, eu sou o Afonso, e aí vai. Por isso que eu me irrito uma hora, depois eu me desirrito, né, eu levanto de manhã e digo assim, ah, que dia vai ser maravilhoso hoje, vai ser o dia, estou me sentindo hoje bem. Aí você vai levantando para tomar um banho, todo sorridente, assobiando, bate a canela na cama. Você já xinga a cama, já fica lá, ai, ai, ai, não sei o que, já começa a falar mal. Do dia, já o dia que estava todo azul já estava ruim, aí você vai tomar banho lá, escorrega no banheiro, no sabonete, cai no chão, aí começa tudo aquelas. dá a impressão que quando uma coisa ruim vem, vem todas as outras encatenadas atrás. Vem porque você começa a prestar atenção nisso. Então os teus erros ali, quando estava tudo bem, acabam virando tudo mal. Então, lição número 2. Comece a observar o quanto você muda de opinião, o quanto você muda de humor, de alegre para triste, de triste para alegre, é uma zona, uma bagunça. Tem uma pessoa lá que você abraça, tem outra que você não gosta, e cara, é o dia inteiro toda essa coisa coisarada aí que vai tirar dar nossa paz de espírito. E a gente começa aí a não... Viver mais o que nós somos, nós começamos a viver as coisas que estão em nossa volta. Aquilo que está em nossa volta começa a irritar a nós e é o que está errado, porque para nós o que interessa em volta não interessa, é só o que nós temos dentro de nós. Continue nos assistindo, se você gostou, compartilhe, mande perguntas, sugestões, nós ficaremos muito gratos com isso. Obrigado.